Olá! Hoje irei ensinar a como criar um gráfico de Overlay e um gráfico de densidade no VOS Viewer baseado na citação de autores. Primeiro, abra o programa e clique em Criar à esquerda. Em seguida, marque a segunda opção e clique em Próximo. Clique na aba que contém a base de dados que você deseja usar e clique nos três pontinhos para abrir o arquivo. Procure o local do arquivo Clique sobre o arquivo desejado e clique em OK. Feito isso, clique em Próximo e selecione as opções Citação e Autores. Abaixo, digite o máximo de autores por documento e clique em Próximo. Nessa primeira opção, você pode alterar o número mínimo de documentos por autor e observar como isso afeta os resultados encontrados e para obter mais resultados, diminua o número mínimo de documentos e clique em Próximo. Clique em Próximo novamente e depois clique em Finalizar. Por último, clique em Sim. Para gerar o gráfico de Overlay, Clique em Visualização Overlay na segunda aba superior do programa. Na barra inferior direita, você verá os anos em que os documentos foram escritos. E para gerar o um gráfico de densidade, clique em Visualização Densidade na terceira aba superior. É isso, muito obrigada!